Olá Zequias! Chegou aquele momento onde aprendemos tudo sobre direitos e deveres trabalhistas e só aqui você sabe mais sobre o exercício da sua profissão. Como neste post muito legal que mostra o perigo de quem trabalha pilotando uma moto. Você sabia que este funcionário que trabalha com motocicleta em vias públicas tem direito ao adicional de periculosidade? Pois é, por isso, aos trabalhadores que exercem qualquer atividade em cima de uma moto, fica a dica sobre o seu direito. O post que ficou muito legal foi compartilhado mais de 80 vezes. Claro que além de muito bonito, a informação que ele traz é muito importante. E o um recado importante pode vir por meio de duas criaturas lindas, como esses dois gatinhos fofos. Eles estão felizes porque o quinto dia útil caiu justo numa sexta-feira. Também não é para menos, né? Quinto dia útil significa pagamento de salário, que segundo a CLT, o pagamento mensal deve ser feito até no máximo nesta data. Com exceção no caso de acordos entre empresas e sindicatos. Enfim, a alegria desses gatinhos, que é a alegria de muita gente, contagiou os nossos seguidores com mais de 100 curtidas e comentários. O Tiago Elias disse, tem coisa melhor? Bom, melhor que isso é só aprender mais sobre seus direitos e deveres como trabalhador. Eu vou ficando por aqui, semana que vem eu tô de volta. Quem quiser aprender mais de um jeito bem simples, fácil e descontraído, vai agora mesmo no Facebook do TRT Mato Grosso para curtir a nossa página. E você também pode ficar conectado com a gente no Instagram, onde você pode ficar bem informado com a Justiça do Trabalho. Zequias!